Jean, tem como você me ver um pouquinho no Face, ver se está boa a imagem? De, de você me ver no Face um pouquinho, ver se... Ai, ah, deixa eu desligar aqui que eu falei um monte de coisa. Oi, Sandra, entrou. Está acenando. Ah deixa eu desligar aqui encerrar vídeo não encerrado não quero compartilhar nada descartar vamos por tudo de novo adicionar às vezes a gente fala alguma coisa aí né aqui ao vivo Cadê o vídeo? Rios, vídeo, Rios, não, só vídeo. Pronto. Estou nas duas, agora estou. Você já pôs o YouTube? Não, meu Então, já está no YouTube, daqui a pouco eu entro no YouTube. Já estamos no Face, o pessoal já pode ir entrando e também no Insta. Servilo entrou, acenar para ela, quem mais entrou, a Mauri, Luciana, entraram, sejam bem-vindos aí no Instagram da Armin, no programa da Rádio Mundial, da Vibe Mundial. Já, já vamos para o ar, né, gente? Nossa, como tá calor, Jean, tô suando aqui. Você acredita? Tá calor onde vocês estão, gente? Muito quente aí. Pessoal do Face, do Instagram. Nossa, aqui tá demais. O ar tá ligado, Jean? A sua vez. Por que, que aí desse jeito? Sandra. Entrou também? Agora, a professora em metafísica, Armin de Gourmandian, criadora da medicina energética do terceiro milênio, incorpora o registro da memória celular, frequência de luz da energia fria vibracional curadora e radiestesia magnética imundada. Vamos juntos, Jean. Vamos embora. Olá! Queridos ouvintes e amigos da nossa Vibe Mundial, uh, vamos, estamos aqui no, com o YouTube da Vibe Mundial, no Instagram da Armin Oficial né? e também no Face Armin de Gourmandia, tá bom? Vocês podem me acompanhar, então o pessoal tá entrando, entrou a Lolita também, mais alguma pessoa que já... N, pecava, agora não, não deu para ver o nome. E venham, venham, embora porque hoje vai ser um dia especial. Especial por quê? Primeiro eu vou abrir o programa explicando o seguinte. É assim, eu trabalho com registro da memória celular trabalhar com os implantes, aliás, o meu, o meu trabalho todo, não vão confundir com implante dentário, né, gente? É, com os implantes que são colocados na, né, na, na nossa memória, são as feridas, as cicatrizes que ficam marcados no nosso subconsciente, nas nossas células... E, e tudo isso, entrou também o NP Carvalho, Lira, sejam bem-vindos, tá, pessoal? Fiquem aí, vão assistindo que vocês vão gostar. Então, é... Todos os nossos registros, todas as nossas células têm um, têm um universo de informações, né? O nosso sistema neural, ele reconhece tudo isso porque ele é próprio, está tudo numa rede neural, quer dizer, nós temos os mesmos meridianos, e essas marcas do que, do que aconteceu, nós não somos pessoas que viemos sem um, um cérebro, que viemos sem uma memória, sem o, né, essa máquina maravilhosa que foi nos dada, que registra tudo. Se registra tudo, registra o que é bom e o que não é. E por que que registra muito mais? Oi, Flo, Florinda, Daniela também. Pessoal, vão chegando, tá bom? Então, por que que registra o que presta e o que não presta? E por que que o que não presta é o que mais fica marcado? Porque o que não presta é como se você injetasse algo profundo naquela memória, ali bem na célula, bem no núcleo, né, que é o genoma da memória, e, esse, e essa memória ela fica implantada de uma forma muito dolorosa. Por exemplo, quando você toma algum medicamento, né, para tirar os transtornos que os psiquiatras dão, às vezes que é necessário, não muito, né, porque não pode viciar, é perigoso, mas às vezes é importante, quando tem a síndrome do pânico, juntamente com o acompanhamento terapêutico psí psíquico, né. Uh, ele vai tentar no cérebro agir de uma tal forma que ele vai cobrir, ele vai encapsular, de uma envenizar de uma certa forma aquela memória, sabe, Jean? Quando ele faz isso, é como se tivesse anestesiado aquele ponto, aquela lembrança e a pessoa ela tem a impressão que ela está bem. Agora, aquela, aquela coisa ruim que eu tinha não está mais me incomodando, aquela situação não volta mais, eu estou muito bem. Você tomar um pouco de cuidado, né? Porque você pensa que está bem, mas não é você, é o remédio. É como tratar de um dente: se você for no dentista para fazer um canal sem anestesia, quem é que aguenta? Ninguém aguenta, né? Você precisa ser anestesiado, você precisa tomar alguma coisa para poder inibir a dor. Aquele, aquela anestesia mexe com o cérebro e diz assim, pronto, agora você pode agir, né? Que foi jogado uma procaína, alguma coisa assim, lá na gengiva e não vai doer. Sacou, Jean? Estes são os efeitos da dormência cerebral. No caso, eu, no caso, a Armin, estudo muito isso, trabalhei muito isso. E à medida que vai passando o tempo, eu estou me especializando mais. Por onde? Por mim mesma. Eu não fiz nenhum curso de psicologia, não sou psicóloga, sou socióloga. Não conseguia entrar na faculdade de psicologia. E hoje, alguns psicólogos já estão falando, Armin, vem tratar comigo e dizer assim, Armin, como é que a gente faz? Porque mudou, as informações mudaram completamente. Mas o que foi agregado ali, que fez a ferida... Tem a mesma informação. O que mudou muito foi a maneira como a pessoa está sentindo e percebendo aquele desconforto. Em que pontos do corpo que está implantada né? aquela memória, aquela célula, aquele universo de informações negativas, estão doendo. Estão pegando. Por exemplo, agora com esse negócio da Covid, tudo isso, as pessoas, elas entraram num um pânico, que acabou, sabe quando tem um furúnculo já, um furúnculo, e parece que tá lá dentro, enfiado lá e, e dói, dói, mas ele não vem à tona, ele não amadurece. De repente, esse furúnculo criou outros furúnculos e todos estão amadurecendo juntos. Estão explodindo dentro da pessoa e não tem por onde sair. Estão ficando ali. Deu para vocês entenderem o que está acontecendo atualmente? E é esse tipo de trabalho que eu desenvolvo. Tanto na conversa, quando eu canalizo o subconsciente, para saber o que está que acontecendo com a pessoa, e ela melhora. Ah, melhora? Como na radiestesia magnética imantada, que é um trabalho desenvolvido por mim, é uma técnica minha, tô, todo o meu trabalho é meu. Como a frequência da energia fria vibracional curadora, que são três pilares que fazem parte da Medicina Energética do Terceiro Milênio. Gente, eu tenho, eu, eu tenho uns vídeos que foram feitos esses dias, né, de uns tempos para cá. A ação do pêndulo, a ação da energia fria, o meu trabalho, em breve vai ser colocado aí para vocês, do YouTube também, com depoimentos e mostrar mesmo. Vocês vão ver o que é isso e vão dizer Armin como é que está acontecendo e o mais sabe e, e o mais interessante é que pode ser online presencial mas a gente sente a vibração e a mudança que nós vamos tendo e quando você se dá conta de você você não mudou você tirou o que te deformou e você está novamente informação. Você está gestando você com o seu espírito inteiro, que é a coisa mais linda que tem. Então, esse trabalho, ele não é um trabalho padronizado. Eu tenho ligado a mim, eu sou ligada a eles que me auto iniciaram. Meu mestre Amoria hoje está hilarionto. Os Serafins Bey, Confúcio, estão todos. Inclusive, hoje eu vim de mestre Saint Germain, né? Nanã, no campo dos orixás. E, e é um favorecimento tão grande, e quando eu aplico a energia fria vibracional curadora, as pessoas, quando entram lá no meu consultório, elas já sentem aquele... É como se fosse um ar-condicionado, aquele friozinho na sala da energia fria. Aquela renovação, aquele brilho que vem para trazer o brilho na pessoa é uma coisa maravilhosa. E quando vai para a radiestesia magnética imantada, eu tenho uma, uma cliente que ela diz assim para mim, Armin, ah, eu sinto cheiro de terra quando eu entro aí, terra molhada. Porque eu trabalho com os cristais, com pedras, junto com os gráficos. E ele junto, tanto a radiestesia magnética imantada, após o registro da memória celular, que é o subconsciente, onde está o porão, onde estão as informações deformadas, que fica na altura da nuca, como se fosse num... Uh, num tubo de ensaio, né? Por isso que todo mundo tem essa rigidez na nuca e vai deformando a coluna aos poucos. Então, uh, todo esse procedimento, uh, junto, forma a medicina energética do terceiro milênio. E que vem do, com dos pleiadianos, que é a coisa mais linda. Vocês não têm ideia, vamos fazer o seguinte, para melhorar um pouquinho mais para aquecer? Pessoal, eu estou dando ainda um desconto maravilhoso para quem fizer radiestesia online, tá? Na presencial também eu estou dando, mas não como online. Online tem mais. Depois eu vou contar mais algumas coisinhas para vocês. Já vamos abrir o telefone para vídeo para quem quiser amar a radiestesia, quiser falar comigo. É o 3171 Liga para cá, mas tem que ser uma pergunta breve, um depósito de informações. Alguém escreveu que está com depósito de informações. Então, liga aqui para a rádio no 3171-0221 e faça sua pergunta. Né? Então, tem aí, boa tarde para a Jimmy Fugita. E vamos atender ouvinte? Alô? Alô? Quem tá falando? É César, tudo bem? Tudo. Um e... novo pra você, minha querida. Para você também, César. Tudo de é, bom. Tudo de bom pra você também, pra nós todos, né? Amém. Muita paz, saúde e harmonia. Tudo isso. E mais um pouco. E eu muito bom. dinheiro. Ah, e muito é dinheiro. É. é, eu v... queria saber o seguinte, eu tô fazendo desligado uma empresa e em montar uma empresa também de consultoria, né, é isso. Eu não entendi muito bem, Jean. Aumenta um, um pouquinho o volume? César, por favor, repita de novo. Eu estou para me desligar da empresa. É. Ir, só que a empresa é dificulta. E eu quero montar uma consultoria, uma empresa para mim, entendeu? Tá. Você quer saber se tem abertura para isso? Tem abertura, porque a empresa quer, quer, quer me segurar, não quer me desligar, entendeu? Tá. Uh, abertura tem, mas você, eu vou eu vou falar um, alguns sintomas seus e depois você vai me confirmar e eu vou te dizer o que está acontecendo com você. Você está com o teu chakra umbilical e o chakra básico que são essenciais para isso, para atitudes, para ação, para dinâmica, para atração. Parado. É, mesmo porque eu estou meio doentado também, né? Estou com um resfriado muito forte. Né? Não, o resfriado você pegou porque você está com baixa imunidade. Uhum. Entendeu? É Mas sabe quais são esses dois chakras? Uhum. Eles são os chakras da terra. Uhum. Ele pega a parte do, do cóccix, né? Uhum. É, toda a parte debaixo da pessoa, a parte sexual, que é o chakra básico, né? E o umbilical, que é o que atrai. Então, eles estão muito fechados. Eu, olha, eu vou até falar para você me falar um dos sintomas. Você sente um pouco de peso na parte lombar? Sim, sim. É como se a parte lombar... que ficasse pesada mesmo na hora de sentar, levantar, Piso não aguento, tá, tá, é, é sinal que o chakra tá parado. E quando ele fecha esse chakra, ele não deixa você agir. Você não aciona, você tem medo. Entendeu? Entendi. Mas, se esse é o seu propósito, você precisa, vamos dar um jeito de arrumar isso para você, despertar esse chakra e o umbilical. O que, que acontece com o umbilical? Ele atrai pessoas, atrai o dinheiro, atrai tudo que você precisa para estar tá bem aqui, nesse plano. O seu... Tá acontecendo assim, às é, é, vezes até um mal-estar na parte abdominal, entendeu? Yes. É, ele, ele está afastando. Ele afasta as pessoas. Yes. Ao invés de atrair, ele está afastando. E isso te dá um medo e, e começa a desenvolver um medo em você. Yes. Sacou? Yes. Yes. Yes. A hora que você resolver esses dois chakras, você pode abrir o que você quiser. Tá, muito obrigado, muito obrigado. Com a maior tranquilidade, que vai dar certo, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Pai, saúde e prosperidade para vocês e para todos. Para todos nós. Obrigado. Nada. Então, pessoal, alguém está perguntando conhecimento sobre a medicina e gostaria de saber mais sobre essa área. Ah, tem alguém aí? Parabéns pela sua dedicação. Então, para eu falar agora... Tem ouvinte, Jean? Para eu falar agora sobre a Medicina Energética do Terceiro Milênio, é, fica um pouco longo, né? Mas é assim, a Medicina Energética do Terceiro Milênio. É, eu não sei como é o nome, mas tá Carvalho, Carvalho Filho, né? É, eu sou auto-iniciada, fui auto-iniciada em 1985. Tem ouvinte? É. Tá, eu daqui a pouquinho eu falo, tá bom? Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É. É, Márcio. Márcio, oi Márcio. Tudo bem com você? Ah, não tá tudo bem não, porque de empregar, né, uma fase difícil, né? Ah, vamos e lá. E a questão é o seguinte, é que eu estou, assim, há muito tempo, né, parado, né, já faz mais de seis anos, e estou vendo que já teve um lado muito currículo né? Oi? Muito, muito, muito, e nunca, eu já teve muitos currículos para as empresas, as vagas vêm pelo seu lado e eu não estou conseguindo. É, não sei se se o que acontece, parece que muita gente consegue emprego. Tá, tá não, então eu, não, eu já não, vou não, te falar. É estranha, né? Você tem, é tem. O que acontece com você é assim: é, você tem um muro de pedras na sua frente. É como se você só enxergasse o outro lado da vida, só olhando. Mas você não participa porque você não consegue ir para frente, entendeu? É como se o seu corpo estivesse brecado. Você tem problema na laringe, no chakra laríngeo. Ele fica muito fechado. Inclusive, você deve ter sempre uma sensação estranha, assim, na garganta. Não sei se você já percebeu. É, no tempo de verão, principalmente, né? Não entendi o que ele falou. O que, que você é, fala? É principalmente no tempo de verão. Ah, tá. É porque o tempo de verão, ele, você fica mais solto, entendeu? Você quer ficar mais solto, é, parece que ficar em casa fica mais difícil, porque é verão, e, e a, a percepção de que você não está que você está sufocando, é maior. Mesmo porque desde criança, no verão, nesse período do verão, você via muita gente viajar, nas férias, tudo assim, você não ia. Isso, isso te pegava pra caramba. Entendeu? E como isso te pegava e você tinha que só ver os outros agindo... Você se sentia diferente e uma pessoa que não conseguia ter o privilégio que os outros têm. E você acabava se prendendo. Enquanto eu estou falando com você, eu estou agindo aqui um pouquinho no laríjo. Eu não sei se você está sentindo alguma coisa na garganta. Estou é, é, sentindo um pouquinho. O que, que você está sentindo? Eu já estava sentindo já, né? Para se ligar. Tá, porque eu já tava Mas, mexendo aqui. É, é uma de capa. O quê? Ah, ah como é. se fosse uma capa envolvendo, né? Isso, isso. Tá, então. É, tá esquentando um pouco aqui, não sei se você tá sentindo um calorzinho aí. Na garganta. Tá, né? É um pouco mesmo. Porque você segura, mas você vai sentir mais. Está dando uma mexida no seu laríngeo. Agora, o que eu te aconselho? Se você puder fazer uma... Eu estou dando, dando consulta, estou dando desconto é, no online, na consulta online, né? Se você puder Sim. fazer uma sessão comigo, já melhora bastante. Mas aí, é, quanto a, a relação do tema que eu falei... Qual que é a relação? Eu não me lembro mais do tema que você falou, do trabalho? Você está preso, você não consegue andar, você tem um muro na frente, você colocou. Bom, aí você precisa fazer uma consulta, né? Aí não dá, vamos fazer uma terapia que não dá. Você estagnou tudo, você está estagnado. Eu já te falei uma das causas de você ver os outros, de você sempre preso, entendeu? Então, isso daí precisa ser trabalhado. Você vai lá e chuta o muro. Como que você vai chutar? Não dá. Isso daí precisa ser trabalhado. Tá bom? Tá bom, ela vai. Se você não trabalhar isso, você vai continuar assim. Tá bom. Tá bom, então, um abraço para você, tudo de bom. Estamos aí, gente, fazendo a radiestesia. Vamos mandar pro público, para todos que estiverem assistindo, todos que estiverem me ouvindo, para quem quiser entrar em contato comigo, aproveitar o desconto que vai até o final de janeiro. É 11, eu estou em São Paulo, Santana, 70 metros do metrô Santana. Saiu do metrô Santana, você vai andar três minutos, se for um passo lento, e já vai cair ali, né? Um lugar muito gostoso, na Voluntários da Pátria. E o número do meu consultório, o WhatsApp, é 11 9... 9675 5250. Olha aqui, nós estamos aqui fazendo, né? Já estou mandando, estou com os mestres. Vamos fazer com os mestres ascensos. Vão lá no YouTube, me curtam. Eu vou baixar esse vídeo logo, logo no YouTube também. Pelo Instagram, gente, vão me seguindo, vão me apoiando pra gente crescendo. No YouTube vai lá, aperta o sininho, faz aquelas coisas todas, se inscrevam. E venham junto, tá bom? Agradeço muito a todos vocês que estiveram até agora. E tem os programas todas as quartas-feiras, 17h30, e também as terças-feiras, às 7h30 da manhã. Ah, o número do consultório, o número do telefone e do WhatsApp? Pode ser telefone, WhatsApp é tudo mesmo, né? Eu preciso resgatar o meu fixo, viu, Jean? A Tim não, não tá me devolvendo aquilo, não é 11 9 9675 5250 11 9 9675 5250 Pessoal, aguardo por vocês. Aproveita a promoção e vamos melhorar esse sistema, essa holografia interior que está meio mal distribuída aí dentro, tá bom? Um beijo grande, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. O pessoal tá aí. Alguém já está pondo, acho que é a Ju, que deve estar tá pondo. O meu telefone. Que programa fantástico. Que bom, obrigada. Aqui também nós temos. Nossa, tem bastante gente aqui, é eu não tinha visto. É... Ana Silveira, deixa eu ver tem alguém me chamando já posso ficar aqui ou tenho que sair já não vai entrar ninguém agora ela sempre deixa gravar né então tá bom vamos lá vamos ver se a pessoa ainda está querendo entrar Lira aceitar vamos ver entrar ao vivo deixa eu concluir aqui obrigado pessoal do Face